A gente na América Latina compartilha de uma realidade muito dura para o povo. Nesse contexto de muita instabilidade, de muitos ataques, vai acontecer o sétimo congresso da UFEPS, aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde a gente está convidando todo mundo para debater o papel da psicologia na transformação psicossocial da América Latina. É, o prazo de submissão de trabalhos é até o dia 20 de julho, né, no site do congresso. É muito importante que a gente participe e que a gente se implique no processo de construção de uma psicologia situada no mundo, comprometida com a transformação social e com a emancipação dos povos. É né? isso, gente. Espero vocês aqui no congresso entre 5 e 8 de setembro.